Do Senhor, você pode colocar seu copo com água, peça de roupa, seu processo, seu projeto, seu contrato, pode colocar também processo de aposentadoria, processo de auxílio doença, coloque tudo nas mãos do Senhor e vamos confiar, também coloque seu currículo, carteira profissional, Coloque o que você deseja que seja abençoado. De repente, é um diagnóstico do médico. Vamos colocar também diante do nosso Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, de louvo por estarmos na tua presença. Mais uma vez, diante do teu trono, nós nos colocamos e clamamos pelo teu socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Visita, Senhor, os lares, as famílias aqui representadas visita também estes processos, toma nas Tuas mãos, faz a Tua obra, lança por terra as obras das trevas, confunda, Pai, e envergonha o inimigo da nossa alma, amarra o valente no abismo, queima ele com fogo da Tua glória e envia o anjo da vitória, Pai, nesse momento, pelo Teu grande poder, toma estes processos nas Tuas mãos, Toma, meu Pai, tudo isso que aqui está nas Tuas mãos. Faça a Tua obra de salvação, de libertação, de quebrantamento de coração. Envia socorro do céu e socorro da terra. Abre as portas do emprego para os desempregados. Toma cada processo que está na justiça. Faz a Tua obra, Senhor faz maravilhas, aposenta essas pessoas que precisam se aposentar, tira todo embaraço, tropeça e laço do caminho delas, entra com providência, meu Pai, nos pedidos de oração, faz a Tua obra na vida daqueles que estão participando do voto, Deus proverá, entra, meu Pai, com toda sorte de provisão, de livramento, de proteção, meu Pai, na vida dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para todos que estão hospitalizados, os internados. Aqueles que estão, meu Pai, sofrendo, sofrendo dores terríveis, precisando do socorro do Senhor. Aqueles que precisam de uma bênção especial que só o Senhor pode dar. Vai de encontro a cada um, Senhor. Toca, meu Pai, toca nas mentes, toca nos corações, toca na saúde dessas pessoas. Liberta elas, meu Pai, de toda a enfermidade maligna, a enfermidade nos nervos, nos ossos, no sangue, a enfermidade interna e externa. Toca, Deus, com a Tua mão forte e poderosa nos tumores, onde quer que houver caroços, tumores, meu Deus, coloca a Tua mão e arranca pelo Teu poder, destrua destrua pai, em nome de Jesus, toca na raiz da doença e consome com ela, pelo teu grande poder Senhor, porque esta enfermidade não é maior que o Senhor, todo poder Senhor está nas tuas mãos, Todo poder pertence a Ti. Em nome de Jesus eu peço, toca na raiz desta doença, meu Pai. E derrama sobre estas pessoas a bênção da cura, o milagre, a libertação e a transformação. Visita aqueles, meu Pai amado. Estão vivendo nas ruas da cidade, sem rumo, sem saber para onde ir, porque não tem uma casa para morar. Meu Deus, eu oro por aqueles no litoral norte que perderam suas casas, suas famílias. Entra com providência, providencie, pai, casa para eles. Entra, pai, nesta peleja com eles, com as autoridades constituídas, para que venham, meu pai amado, preparar as casas para este povo. Oh, Deus, tem misericórdia, envia socorro do céu, envia socorro da terra, abre as portas que estiverem fechadas, derruba as barreiras, as muralhas levantadas pelo inimigo. Socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre, meu Pai, todos aqueles que precisam do teu socorro nesta noite. Meu Deus, toma nas Tuas mãos esse bairro, essa rua onde moramos. Toma nas Tuas mãos também bairro rua, cidade, estado, país, onde moram os Teus servos, Pai. Faz a Tua obra na vida dos brasileiros que estão em outros países. Tem misericórdia, meu Pai, manifesta o Teu poder, realiza a Tua obra, meu Pai, lança por terra o demônio da ilusão, que atua no coração de muitos brasileiros, fazendo que eles almejem, meu Pai, viverem em outros países para viver vida melhor, mas o Senhor pode abençoá-los também vivendo nesse país. Ó oh Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão e faça a obra. Há poder no teu sangue para dar livramento para todos os nossos irmãos que estão em outros países. Há poder no teu sangue para livrar aqueles que estão, meu Pai amado, vivendo em outros estados e outras cidades. Tomem tuas mãos, Senhor, e dá livramento dai proteção ao Teu povo, fortalece, sustenta, livra do mal, livra do espírito da morte, livra do espírito da destruição. Ô oh Deus, coloco nas Tuas mãos e peço a Tua libertação e transformação e quebrantamento de coração. Que haja salvação nos lares, Pai. Que haja salvação nas famílias. Que haja libertação, quebrantamento de coração. O mal seja destruído, a enfermidade, as obras das trevas, espírito de loucura, espírito de confusão, de contenda, de discórdia e de desunião. Senhor, coloca a tua mão, une, meu pai, o marido à esposa, a esposa ao marido, os filhos aos pais. Coloca a Tua mão e lança por terra, meu Pai, o demônio que atua, meu Pai, tentando destruir, desfazer as famílias, mas o Teu sangue tem poder para desfazer as obras do diabo. Coloca a Tua mão, Senhor, e dá vitória à Tua igreja, pelo poder do Teu sangue, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos, Pai, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito continua operando, continua manifestando, Pai, o teu poder e fazendo uma grande obra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.